Vai lá. Isso. Muito bem. tá violento. Agora baixa os braços dele. É. Estimula a dor. Agora na articulação que tem para mandibular. Sem mexer o pescoço. Força. Mostrando que o paciente é um reflexo medular por causa da medula cervical. Agora, agora flete a cabeça dele Fletindo Isso, muito bem Mostrando que é na medula